Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como colocar ícones grandes na sua área de trabalho tudo que você vai precisar é de apenas um aplicativo e o link para download desse aplicativo está na descrição do vídeo então vamos lá após ter baixado e ter feito a instalação do aplicativo Basta você pressionar sobre a tela aqui e tá colocando um ícone, um índice na verdade, é na área de trabalho. Então aqui você vai identificar o aplicativo que é esse aqui, gigante ícone. Você vai pressionar sobre ele, vai para a tela onde você quer colocar o ícone grande. Aqui você vai dar um toque sobre ele. E aqui você vai escolher o ícone que você deseja colocar na sua área de trabalho. No meu caso aqui vou colocar o WhatsApp. Pronto, já coloquei vou colocar outro, pressiono novamente sobre a tela o índice procuro o ícone o índice que eu estou procurando é esse aqui pressiono, arrasto para a segunda área e, ok, dou um toque novamente vamos agora identificar qual é o ícone que a gente quer colocar você pode colocar o que você quiser, nesse caso aqui eu vou colocar o da Play Store aqui mesmo pronto, com o ícone da Play Store colocado você já tem na sua área de trabalho o ícone grande você pode aumentar o tamanho dele fica ao seu critério, basta você pressionar sobre o ícone e está dimensionando ele aí conforme você deseja olha só se deixa ele grande o tamanho que você quiser, então pessoal espero que você tenha gostado desse aplicativo link para download desse aplicativo está na descrição do vídeo, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo que é muito importante e lembrando, temos vídeos todos os dias agora às 19 horas Então pessoal, fica com Deus Nos vemos no próximo vídeo Fui